A Cineop propõe um olhar para a história a partir do contemporâneo, em diálogo com a educação e em intercâmbio com o mundo. O perfil amplo da mostra permitiu muitos cruzamentos e descentramentos de pontos de vista, de perspectivas e de abordagens. Tornou-se palco de encontros, discussões e decisões do setor da preservação, que clama por atenção e políticas públicas em um mundo hiperacelerado, que muitas vezes esquece, ou negligencia sua própria história.